Olá pessoal, recentemente em Israel um Rabino intitulado Yanuga foi ovacionado e muitos judeus estão convictos de que ele é o Messias. A multidão ficou eufórica quando souberam que possivelmente ele seria o ungido do Senhor, o escolhido de Deus. Desde os seus 15 anos de idade, Yanuka tem mostrado a toda a comunidade judaica seus dons maravilhosos. Ele dedicou a sua vida para estudar e decorar a Torá. Com 30 e poucos anos de idade, ele já escreveu vários livros e ele também dá aula para milhares de pessoas, inclusive para crianças e idosos demonstrando ser um sábio e um ótimo estrutura da Torá, ele escreveu várias composições para que o povo louve a Deus, inclusive muitas pessoas que não são da comunidade judaica, acreditam que ele é o Messias devido aos dons que ele tem, pois desde a adolescência os sinais são visíveis devido à entrega aos dons que ele tem sobre ensinar e explicar a Torá ao povo. Muitas pessoas já estão afirmando que ele é o Messias que Deus prometeu ao povo judeu, pois na Torá existe apenas o um Messias que virá da raiz de Davi, vamos assistir o vídeo e prestem bem a atenção na euforia que há quando Yanukkah se apresenta diante do povo. <risos>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 ela é de verdade, não Mas afinal de contas, se nuca não for declarado Messias pelos judeus e todos aceitarem isso, qual será o plano dele? Em primeiro lugar, ele vai fazer milagres. O Messias, segundo as tradições judaicas, vai fazer grandes sinais e milagres e muitas pessoas vão crer nele ao ponto de exaltá-lo como o Salvador e o Libertador de Israel. Muitos sinais e prodígios vão acontecer na Terra Santa. E isso será um dos motivos para considerá-lo o Messias prometido por Deus. A segunda coisa importante é que ele vai acabar com as guerras. Todos vão reverenciar e idolatrar um homem que conseguirá fazer isso, pois o mundo sempre está em guerra, seja na área política ou religiosa. A terceira coisa que ele vai fazer, ele vai libertar o povo de Israel. O Messias para os judeus é um homem poderoso que será usado por Deus para libertar o povo judeu dos governantes e políticos? No tempo de Jesus, muitos tinham essa esperança, pois o povo judeu estava sendo explorado pelos romanos e os impostos estavam sendo, sendo cobrados de uma forma absurda? Hoje em dia acontece a mesma coisa. O povo judeu está sendo dominado por políticos governantes com leis rígidas, mas a terra de Israel pertence aos judeus, mas infelizmente, devido aos conflitos e guerras, tudo mudou conforme o tempo. É a última coisa importante que ele vai fazer é reunir as 12 tribos de Israel. Uma das tarefas mais complexas do Messias é tentar reunir as 12 tribos de Israel para que tudo volte como era na época de Moisés. Cada tribo vai exercer sua função designada por Deus. E sendo assim o Messias vai cumprir uma das principais coisas importantes, ele vai construir o templo para oferecer sacrifícios a Deus, inclusive em uma escola próxima ao monte do templo, e está ensinando alguns sacerdotes judeus é, os como realizar serviços e rituais do terceiro templo, que será construído em breve, todos os rituais que a Bíblia ensina referente aos sacrifícios estão sendo praticados nessa escola rabínica, e a intenção é preparar as crianças e os homens para a chegada do Messias. Por isso que é necessário conhecer bem que os sacrifícios e as dimensões do templo e também sobre os costumes judaicos é, nos sempre muito bem de uma das intenções do anticristo é negar a dignidade de Jesus e dizer que ele nunca existiu. Os judeus acreditam que Jesus era um mentiroso e enganava o povo. Inclusive, eles afirmam que toda a história do cristianismo é uma farsa e que Jesus não era o Messias. Mas a Bíblia nos ensina que no mundo aparecerão muitos falsos profetas. Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24 versículo 4 ao 5 Devemos confiar nas escrituras e entender que o Messias já veio, ele andou por essa terra e foi morto, mas ressuscitou. Todos os outros homens denominados Messias que vão aparecer neste mundo são falsos, inclusive Yanuca. Muitos rabinos já se levantaram contra o Messias e no final das contas não eram muitos eh, estão na expectativa de que esse Rabino Yanuca seja o Messias, que vai restaurar Israel e trazer paz ao povo judeu. Mas nós sabemos muito bem que o Messias, o ungido de Deus é Jesus Cristo. Bem pessoal, muito obrigado por assistir esse, a, esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E também deixe o seu like para fortalecer o meu projeto aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e que Deus te abençoe. Amém.